Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste vigésimo nono domingo do tempo comum, retorna o tema da minoridade. Existe entre os discípulos é, alguns que buscam os primeiros lugares e desejam ser grandes. E aí Jesus disse assim, Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. O desejo de ser grande dá origem à tirania e à opressão. São Francisco de Assis, ele copia esse texto do Evangelho também e diz o seguinte, do mesmo modo nenhum dos irmãos tenha qualquer poder ou domínio, sobretudo entre si, porquanto... Como diz o Senhor no Evangelho, os príncipes das nações têm domínio sobre elas. E os que são maiores entre as gentes têm poder sobre elas. Entre os irmãos não há de ser assim, mas aquele que quiser ser o maior, seja deles o ministro e servo, e aquele que é o maior, faça-se entre eles o menor. Para São Francisco... Deus é o altíssimo e bom Senhor. Aquele que é invisível, impenetrável, inenarrável, incompreensível. E esse Deus que é grande, que é extraordinário em Jesus de Nazaré, ele se fez pequeno. Ele escolheu nascer à beira do caminho, ele se fez o menor, ele lavou os pés da humanidade e pediu que também nós fizéssemos o mesmo. E nós sabemos muito bem que todo desejo de grandeza, de poder, escraviza os outros e geram a tirania, a opressão, a dominação. Se nós quisermos um mundo fraterno, um mundo solidário, um mundo compassivo, é preciso que nós nos coloquemos uns diante do, dos outros como pequenos e fracos, necessitados da compreensão da misericórdia. Esse caminho foi testemunhado por Deus através de seu Filho Jesus, para que nós pudéssemos transformar o nosso mundo numa casa comum, onde todos são irmãos e irmãs, como escreveu o Papa Fratelli Tutti. Que Deus seja louvado e que nós tenhamos um coração sempre agradecido. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor vola para vós o seu rosto e vos dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de vós e vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A todos e a todas, paz e bem.